Here it comes, Bum shakalaka! Fala galera, mais um vídeo começando aqui no Bum Shakalaka. mais um vídeo com convidado. Recebo hoje Guilherme Pinheiro, para quem não sabe, Guilherme Pinheiro é meu companheiro de podcast, eu faço o Big Shot Pod junto com ele. Talvez eles conheçam minha voz, mas não minha cara. Acabaram de conhecer, porque foi a primeira <risos> palavra, acabaram de te reconhecer aqui no meu vídeo. Exato. Para quem não sabe o que é o Big Shot Pod, é um podcast que eu faço junto com o Gui, junto com o e junto com o Cris Dias, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para o último episódio, eu não sei quando eu vou lançar esse vídeo, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui em cima um link para o último episódio lançado e na descrição eu vou deixar um link para o canal Big Shot Pod aqui no YouTube, peço para vocês assinarem lá para receberem notificações cada vez que eu lançar, cada vez que nós lançarmos um podcast novo, que são podcasts semanal, todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde. Eu chamei o guia aqui hoje para fazer o mesmo quadro que eu faço com a maioria dos meus convidados aqui no Buncha Caraca. Este quadro, se vocês são assistidores assíduos do Buncha Calaca, vocês vão saber que é o 10 perguntas. E esse quadro consiste em não fazer 10 perguntas sobre um assunto específico para o convidado, 10 perguntas de alternativas. A resposta pode ser A, A, a B ou A C. Então eu dou essas plaquinhas para o convidado. E ele mostrará para a câmera, a gente vai torcer para não ter reflexo, porque a gente não está vendo a imagem. Ele vai mostrar a letra da resposta da alternativa que ele julga ser a correta. E qual foi o assunto? Duas perguntas. Maior franquia da NBA, Los Angeles Lakers. Maior franquia da NBA, Los Angeles Lakers. Então eu tenho 10 perguntas sobre os Lakers para fazer para o Gui. Podemos começar? Manda bala. Preparado? Preparadíssimo. Eu fiz essa pergunta faz alguns meses, espero não ter nada desatualizado, porque a gente já promete gravar esse vídeo há bastante tempo. Pergunta número 1. Um. Qual o maior cestinha da história da franquia dos Lakers, incluindo outras ligas que, porventura os Lakers possam ter jogado? Letra A, Karim Abdul-Jabbar? Letra B, Kobe Bryant? Ou letra C, George Mikan? Essa é muito fácil, letra B, Kobe Bryant. Letra B de Kobe Bryant, resposta correta, meus parabéns. Bom, Cada zero resposta não vou. correta dá um barulhinho de tchim-tchim. Zerar ou não vou. 33.643 pontos. Tu viu que eu vou ter uma observação só para te induzir a ver George Michael. O Abdul Jabal é o terceiro com 24 mil. É que ele é o maior cestinho da história da NBA, mas inclui os pontos marcados pelo Milwaukee Bucks. E o George Michael, que não falei, foi só para te induzir a errar. Mesmo incluindo o NBA e BAA, ele tem apenas 10.156 pontos. Pergunta número 2. Os Lakers tem o único jogador até hoje a ser MVP das finais jogando pelo time perdedor. Quem foi? Letra A. Jerry West em 1969, letra B, Magic Johnson em 1984 ou letra C, Shaquille O'Neal em 2004. Jerry West, the logo, oh, logo perdeu por Boston essa final. Perdeu. Todas as o último Boston. ano do Bill Russell, né? 69 foi a primeira edição do prêmio, inclusive. Do Prêmio das é? Finais? Foi eu a única vez, vez. Eu sabia que e ele foi tinha a primeira seguido. vez. Olha as médias dele, 38 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Eu acho que foi 4 a 3 essa final. O Lakers é. tava ganhando em 3 a 2, o Bosco ganhou os últimos 2. Foi 4 a 3. Pergunta número 3. Após o tricampeonato com o Chicago Bulls entre 96 e 98, Dennis Rodman teve uma rápida passagem na temporada seguinte pelos Lakers. Mas foi rápida, muito rápida uhum. mesmo. Quantos jogos Dennis Rodman jogou pelos Lakers? Cara, <risos> Pior é que essa eu sei. Sabe? Sei. Oh. Letra A, 2. Letra B, 8. ou letra C, 23. Letra C, 23 e três jogos. jogos. Passagem curta, mas nem tanto. Vinte jogos, 11 como titular, dois pontos e 11 rebotes de média por jogo. Ele, ele jogava basicamente para pegar rebotes. Eu vi isso recentemente, eu não sei porquê, eu vi isso e eu vi que a passagem dele foi muito curta, porque na minha lembrança ele tinha jogado uma temporada inteira. Mas essa era a temporada reduzida de 50 jogos. Sim, a ah, verdade é que foi não, ele jogou quase a metade Sim, da temporada. Foi isso. Pergunta número 4. A primeira pergunta foi quem era o maior cestinha da história dos Lakers? Quem é o maior reboteiro da história dos Lakers? Hum. Letra A. A de Abdul-Jabbar. Letra B. B de Baylor, Elgin Baylor. Ou letra C de Chamberlain, Will Chamberlain. Olha, o último não jogou tantos anos no Lakers. Então eu acho que não é o Will Chamberlain. O Baylor, eu sei que ele teve médias absurdas de rebotes na, temporada, na época dele. Eu vou citar a letra B, Elgin Baylor. Eldin é Baelor, resposta correta. Sério? Sério. 11.463 e o Cardinal do Jabbar 10.279. Não foi com plena convicção, mas eu sei que ele te, tinha médias absurdas de rebote. Banchute um Exato, exato. E o Will, mesmo jogando só quatro temporadas, ficou em quinto. É o quinto Sim. com mais rebotes e ele lidera em médias. Em ah, médias, de rebotes, as médias... Com 19,2 contra 13,5 apenas do Eldin Baelor que é o segundo colocado na média. Pergunta número 5. Kobe Bryant... Essa, essa é difícil. Kobe Bryant tem duas camisetas aposentadas, a 8 e a 24. Conta o número 24. 21 jogadores diferentes usaram a camisa 24 antes do Kobe Bryant. Quem foi o último jogador Nossa. a usar a camisa 24 antes do Kobe Bryant? Essa é nível essa hard. Essa para pra ele não acertar a de 10. Essa é nível hard. Letra A. Kermit Washington, em 1978, letra B, George McLeod, em 1997, ou letra C, Jim Jackson, em 2006? Vai ser no chute, tá? Eu não citei nenhum, acho que eu não dei nenhuma resposta C ainda. Foi absolutamente no chute. Não, se eu acertar, foi sorte. Resposta correta. <risos> Bom, Jim também. Jackson, em 2006, no seu último ano de carreira, ele jogou em 12 times diferentes na NBA. Eu lembro dele no Hawks. Eu lembro dele no planta pode lembrar ele em 12% dos times, 12 de... 40%, <risos> 12 de 30, é verdade. Talvez na época ele não tinha 30 times. Ah, não, até tinha, porque o Bob Cat já estava em 2006. E eu tenho um vídeo que é sobre os jogadores com mais times jogados na NBA, o Jim Jackson. É um dos quatro jogadores que já jogaram em 12 times diferentes. é um dos Eu lembro dos dele no jogadores. Rocks, eu lembro que ele teve uma passagem relativamente longa, acho, no Rocks. Enfim, no não. Rocks. Ele começou no Mavericks, ah, cara, acho que um dia ele fez melhores médias. Ele esteve envolvido num triângulo amoroso com o Jason Kidd e a Tony Braxton, eu não Você viu falar disso? Não, eu lembro da. De... Ah, era ele. O Jason o outro. Kidd e a Tony eu Braxton. Eu lembro do, do, do Jason Kidd e da Tony Braxton, mas não lembro que era ele o terceiro atleta do triângulo. Pergunta número 6. Os Lakers são uma das franquias mais individualmente premiadas da história da NBA, uhum. incluindo oito prêmios de MVP, 12 prêmios de MVP das finais, porém, a franquia tem apenas um prêmio de Rookie of the Year e um prêmio de melhor sexto homem. Quem são, respectivamente? Letra A, Magic Johnson e Lou Williams Letra B, Elgin Baylor e Lamar Odom Ou letra C, James Worthy e Michael Cooper Letra B Letra B. Elgin Baylor em 1959 e Lamar Odom em 2011. Resposta correta. O, 6 de 6. O, é porque eu lembrava do Lamar Odom. O Lu Williams ele não ganhou pelo Lakers, porque na, na primeira temporada dele ele não ganhou. E na segunda ele foi pro Rockets e na ele, segunda ele não ele ganhou também. E, e ele ganhou pelo Raptors. O ganhou o antes dele. pelo Raptors e depois pelo, pelo, Clippers e, pelo Clippers. Deve ganhar de novo agora. Pode ganhar esse ano de novo. Pergunta número 7. O recorde de vitórias da franquia em uma temporada são 69 vitórias. Em que temporada isso aconteceu? Hum. Letra A, 71-72. Letra B, 99-2000. Ou letra C, 2008-2009? Tá. Ó, eu vou por eliminação. Eu acho que os times. Modernos não foram os, os mais novos, que eu vi, que eu cresci vendo, não foram os recordistas, então eu vou por eliminação letra A, 71 e 72. Resposta correta. Sim. Resposta correta. Essas três alternativas são os três melhores. O melhor recorde do Lakers, não, acho que na Hebra Shaq Kobe, foi 68 ou 67. É esse aqui, então, que Não, então essas três que eu botei são as três melhores. 71 e 72 foi 69 e 13. Uhum. 99 e 2000 foi 67 15. Então é isso. Aqui. E 2008 e 2009 foi 65 e 17, as três melhores. Número 8, agora o contrário. A pior campanha uhum. da história da franquia foi recentemente, Vai agora, eu... Vai, eu... na temporada 2015-2016. Uhum. 17 vitórias e 65 derrotas. Quem era o técnico do time nessa temporada? Letra A, Mike D'Antoni. Letra B, Byron Scott. Ou letra C, Luke Walton. B de burro. B de Byron Scott. Ele era muito burro. O único técnico do Lakers que me fez perder a paciência de ver jogo foi o Byron Scott. Sim. Mesmo nas fases não tão boas e tal, Barnes Scott foi, era terrível assim, terrível, terrível, terrível. Pergunta número 9. Vamos falar de recordes em um jogo. Não vou perguntar mais pontos em um jogo, porque tu sabe qual é a resposta, uhum. São, obviamente os 81 pontos do Kobe. Não vou perguntar rebotes em um jogo, que tu vai chutar possivelmente o Will Chamberlain e vai acertar. E também não vou perguntar assistências, porque tu vai chutar, Magic Johnson vai acertar. Então a pergunta é, é, quem conseguiu mais roubos de bola em um jogo com a camisa dos Lakers? Lembrando que os roubos de bola só são computados de 73 a 74 até hoje. Letra A, Gail Goodrich. Letra B, Smush Parker. Ou letra C, Jerry West. Sem nenhuma, sem absolutamente nenhuma convicção, só porque ele é um nome muito exótico aí no meio, eu vou de Smush Parker. Smush Parker. Então, sinto te dizer, nós somos a estreia do barulho de resposta errada! Ah, <risos> Droga. A resposta correta seria Jerry West, embora ele tenha jogado a maior parte do tempo onde não computavam os campos de bola. Logo no início da temporada 73-74, quando começaram a computar, ele conseguiu 10 no jogo. Nossa, não... Essa é, é impossível de saber. De o Gary assim. tem 8 e o Smash Piper 7. Por fim, uma pergunta sobre estrangeiros. No elenco campeão de 2009, havia um chinês nos Lakers. Qual era o nome dele? Letra A. Ah, você vai me dar as alternativas e eu vou acertar. Vou as alternativas. Né? Porque eu, não, porque eu lembro. Vai. Letra A, Menke Batir. Letra B, Sun Yue. Ou letra C, Wang Ji Letra B. Sun Yue. Eu lembro desse draft. E eu lembro que eu acompanhava alguns fóruns do, do Lakers na época, 2009, e, e tinha gente que ficava pedindo, porque. Como, como todo ele era time. Eu Não, e como todo time, acho que tem aquele jogador tipo underground, que sempre tem aqueles fãs que ficam, não, mas põe ele pra jogar, põe ele pra jogar, e ficavam pedindo pra ele jogar. Acertei. Eu... Resposta certa, resposta Sim. correta, barulhinho certo. Eu lembro desse, desse draft. 10 jogos na temporada regular, nenhum nos playoffs, mas ele estava na comemoração pela cidade, com os jogadores do clube. Vou dar uma imagem agora mostrando. Um outro cara que foi campeão pelo Lakers, bicampeão pelo Lakers, Adam Morrison. Adam Morrison. Ele chegou no meio da temporada, e foi campeão, depois na outra ele... DJ, foi DJ Benga. Lembra dele? Benga. Do República Democrática do Congo, da República do é. Congo. Meus parabéns, 90%. Tu tá ótimo. 9 de 10, tu aprovadíssimo. Tá então, repetindo... Eu e o Gui nós fazemos o Big Shot Pod, o link está aqui na descrição para o canal. Quem nunca assistiu, assista, são escute, né? não assista. Dá para assistir no YouTube. Dá ou... para assistir com a ondazinha, não vai muita graça. Não, e dá para ver nos players, qualquer em qualquer player. player de podcast. Big Shot Pod, referência a Big Shot Bob, Robert Aure, que jogou nos Lakers e jogou nos campeão Rockets. Campeão pelos dois campeão e também pelos campeão pelos Spurs. Pelo Spurs. Pelo Spurs. Valeu então, obrigado aí quem assistiu a mais um vídeo aqui no Calaca. Valeu, até o próximo vídeo. Quem não é inscrito... Se inscreve aí que a gente recém passou 40 mil inscritos, rumo a 50k. Valeu, até o próximo vídeo.